Olá, tudo bem? Você sabia que muitas pessoas estão ganhando de 3 mil a 6 mil reais por mês com corte e costura apenas seguindo nossos moldes? Veja o que você irá encontrar no corte e costura revelado. São mais de 200 moldes passo a passo prontos para você imprimir. 25 videoaulas do iniciante ao avançado. 16 apostilas com os principais trabalhos realizados nos melhores ateliês do Brasil. E de brinde, você recebe o grande livro da costura e um guia completo para aprender a montar o seu próprio ateliê. Aproveite essa oportunidade.